Papel do monitor da Escola Família Agrícola, Educação para a Vida, Valores para Sempre. Sou Davi, desde 2013 sou monitor da EFAM, Escola Família Agrícola dos Municípios Integrados da região de Irará, no interior da Bahia. A Escola Família Agrícola trabalha com a pedagogia da alternância e os alunos permanecem na escola durante 15 dias de cada mês. Todo professor é chamado de monitor interno ou externo. O monitor interno dorme na escola. Ele é responsável pelos alunos durante os 15 dias. Sua principal função é preparar, coordenar e acompanhar as tarefas e funções. As tarefas são desenvolvidas pelos estudantes nos diversos setores da escola, tais como pomar, porcilga, aviário, banheiro, cozinha, quarto, sala de aula, entre outros. As atividades são executadas no período das 6 às 7 da manhã e das 17 e 10 às 18 da tarde. As funções são relatos elaborados pelos grupos de estudantes e apresentados na avaliação geral. Os alunos descrevem o que aconteceu neste período de estadia na EFAME. Um grupo faz a coordenação e assim acontece o momento de reflexão, secretários que irão relatar os pontos positivos e negativos ocorridos durante o tempo escola, jornalistas que vão descontrair o momento da avaliação e vigia da linguagem que vão corrigir as pronúncias das palavras falada por alunos e monitores. O monitor externo é aquele que dá aula e retorna para casa no final do dia. Ser monitor é uma tarefa árdua, porém muito gratificante, principalmente quando ouvimos relatos emancipatórios e de humanização dos estudantes camponeses. Isso nos motiva a continuar lutando na defesa do campo como espaço de possibilidades.